Nos últimos dias, na cidade de Minecraft Utopia, aconteceu uma coisa estranha, apareceram diversos policiais pela cidade e o banco foi fechado, assim nos deixando sem poder abrir lojas e muito menos receber o nosso dinheiro, e com isso rolando, a cidade corre grande perigo, então eu decidi me equipar e ir atrás de investigar toda a verdade sobre isso, se você quer saber o que eu descobri, vê o vídeo até o final e se inscreve. Bom dia para todo mundo que está aqui na nossa cidade de Minecraft Utopia. Eu sou o Lajota, chapéu de palha, e digamos que eu comecei o vídeo no local diferente, né? Normalmente começa na minha base invisível. Eu não comecei nela porque meio que eu finalmente tenho uma base no Minecraft Utopia. É! <risos> Para quem não tá ligado, no último vídeo eu fiz essa base super pânico para a gente morar junto e para quem não tá ligado, essa base foi feita no episódio que saiu ontem no canal. Por sinal, Utopia é uma das séries que tá estão mais amadas por vocês e pelo Mano Lajota. Sério, eu tô amando demais gravar Utopia para tá ser sensacional. E se você tá achando isso também, passa na descrição que tem todos os episódios para você ver e se é possível, faça um fanart do Mano Lajota com chapéu de palha. De qualquer forma, essa daqui é a nossa base que, por sinal, ela ainda não tá completa. tem que arrumar os lagos, a ponte, obviamente. E digamos que quando eu entro aqui nessa minha nova base, ela não tá tão terminada. Gente, eu fiquei horas fazendo essa base aqui e eu fiquei muito cansado. Eu falei assim, vou fazer só a parte que aparece no vídeo aqui. E daí o resto ninguém vai saber, né? Só que daí eu falei, quer saber, eu vou contar para todo mundo que é mais legal. Dessa <risos> que é a minha base cortada no meio. De qualquer forma, deixa eu passar por aqui, né? Desses scrumbo aqui, não virou uma base ainda, né? Que eu tenho que ir na cidade, porque para quem não tá ligado, eu tô levando um calote. Tô, tô me roubando aqui. Basicamente, eu comecei a fazer as ruas da cidade em troca de dinheiro e o dono do banco não tá nem pagando, ele sumiu. Aliás, será que a Ana tá bem? Oi, Ana, tudo bom? O que a gente está sem nenhum? A gente não teve nenhum cliente novo. Na realidade, desde que começou a aparecer esses vários policiais na cidade, eu tô percebendo que nenhuma loja está tendo clientes. Pelo simples fato de a gente já tem duas semanas que não recebe nossos pagamentos e algo está acontecendo cada vez mais estranho. Vocês comentaram para mim falar com essa pessoa que estava perto da loja de TNT, então. Uh, oi, onde o dono dessa loja conseguiu essas roupas? É uma roupa igual. Pois é, não. não sei onde ele conseguiu, não. Preciso informar meus superiores. E quem é o dono dessa loja? Oh, qual é o seu nome? Ué, SWAT também. Peraí, tem alguma coisa errada com essa loja? Essa loja não é dos, dos Luís do banco? Ou será que o banco não tem nada a ver com a delegacia? O que eu sei é que o Jonathan e o Drew continuam aqui, né? Já que eles levaram um calote, né? De qualquer forma, apareceu uma loja nova aqui na cidade. Super loja de Bad Rocks. Que aparentemente é uma loja ilegal. Já que eu não tô vendo nenhum comprovante de, co de venda da loja, né? Pague aqui. Cada bedrock é um cobre. Serão enviados por correio. Compre um papel com seu nome e quantidade. Interessante. Por enquanto, eu não vou comprar, mas interessante. Me parece alguma coisa que me incriminaria se eu comprasse. Então, é melhor não arriscar. Por sinal, a loja do Apu e a loja do Pedrux estão funcionando normalmente agora. Se bem que não tem nada na loja do Pedrux. Mas isso é bom. Por causa que, querendo ou não, o Pedrux ficou encarregado de me dar 10% de tudo que ele vender. E o Apu também. Então eu espero que ambos vendam muito. Outra coisa é a loja da bruxa. Me falaram que ela abaixou os preços de novo das coisas. Oh, isso aqui tava 130, agora tá 70. Vou comprar. Mim, tá ligado, eu tô de olho nesse cachecol da sorte aqui da loja da bruxa há dias. O bruxa, obrigado por abaixar o preço dele, tá? Basicamente, esse cachecol aqui, ele me dava uma fortuna extra quando minera alguns blocos. Que, pra ser honesto, não é a coisa mais útil do mundo. Porém, eu queria muito ele porque cachecol é fofo. Então, vamos ver como que eu fico com ele. Não ficou tão bom quanto eu esperava. Parece que eu tô tentando... Entender quem eu sou meio que quando eu tô vestindo esse cachecol, não dá para saber quem eu sou basicamente. Olha bom, eu vou deixar ele escondido por enquanto, mas é uma coisa bem útil para se ter primeiro porque tá muito frio onde eu moro. Segundo porque isso se esconde minha cara, né? querendo ou não. De qualquer forma, é bem estranho, porque a cidade estava extremamente lotada. Antes de tudo acontecer e depois que a cidade ficou cheia disso tudo, todo mundo sumiu e olha, tem alguém ali. Quem que é? É o House. Vamos falar com o House, vamos falar com ele, vamos falar com ele. Serve, heart, tranquilo, mano. E aí, chapéu de palha. Vou é, <risos> <pode> parecer <risos> com uma skin especial amanhã. De qualquer forma, Harz, e aí, mano, como que você tá, cara? Tranquilo? Tô, tô de boa aqui, cara. Tô andando pelas redondezas aqui, tava conversando com o meu querido amigo Deletim. Ô, ô, Harz, queria falar com você, cara. Você percebeu é. que, tipo, a cidade estava lotada de pessoas e agora ela tá vazia desde que o banco fechou. A gente parou de receber dinheiro e basicamente pareceu aqueles policiais, mano. Eu tô achando que roubaram o banco. Caraca, mas será, mano? Mas como que roubaram o banco? Era de difícil fazer isso, cara. Pois é, cara. Eu tenho umas suspeitas aí, de algumas coisas, eu vou dar uma investigada, mas é estranho, né? Nossa, cara, a cidade tá perigosa demais, velho. A gente da SWAT, é. fazer o quê, né? Violência chegou, chegou até na Utopia, né? Pois é, de qualquer forma. E aí, mano, tu curtiu a pequeneta que eu fiz para você? Curti, cara. Nossa, mó boa, mas eu curti mais aquilo ali, ó. Ô, o Raiz. Ô, não, não, não, na moral. Tá bonita <risos> Tá bonita demais a casa, velho. Co co cola aí, cola aí. Eita, o cara, em vez de andar na, na, na Bila... <risos> Baila, Baila. Baila, Baila. Baila, Baila. É, é uma bilete. chama de vila ah. aqui, aqui na minha cidade. Cola aí, eu, eu, eu, eu queria que você, eu, agora eu vou te só pra você não me criticar, tá? Eu queria que você desse uma, uma olhada melhor na minha casa. O que, pre, primeiro, o que você achou dela até agora? Tá bonito demais, cara. Gostei que você usou uns blocos que quase ninguém usa, cara. É ah, uma base é completa, legal. incrível e pânico, né? Agora, se você disse que é uma base de cinema. Como assim, base de cinema? Então, você já viu algum filme de Velho Oeste, né? Velho Oeste, sim, mas esses castelos não são em Velho Oeste. Então, nos filmes de Velho Oeste funciona assim. Vamos supor que aqui tem um restaurante e todo mundo vai hum. utilizar o um restaurante. O restaurante existe e entra. Mas e com aqueles prédios que ninguém vai utilizar? Como que funciona no filme de Velho Oeste? Não é, mas não é só a frente, não é só cinematográfico. Acho que é só a frente daqueles prédios. É, é, é o papelão, velho né? Velho. Que se empurrar, cai a toda a casa, né? Então, <risos> House, é meio que... Meio que... Ah, não! <risos> oh, House, dá muito trabalho. Trabalho, tá muito. <risos> o tamanho disso, Rars. Eu, eu fiz só metade. Eu fiz só quer aparecer. <risos> de <Cidade> cinematográfica, cara. <risos> oh, Harris, eu, vou, eu vou fazer, eu vou fazer tudo. Isso aqui é que eu, é muito trabalho na moral. <risos> Meu Deus, Nossa. cara. Bom, precisar de ajuda aí. Se chama nós né, aí, foi um mutirão aí. Vem enchelagem aí. É, não, mas pânico vai falar que não. Tá na hora, velho. Eu tava desconfiado que era só a frente. Mano, mas ó, pensa comigo. Quem não tá ligado, mano, fala oh, essa base do lajota é pânico, né? É, o importante é que a frente tá pronta e é bonita pra caramba. Nossa senhora. Não demais, né? Oh, mas quando estiver quando pronta, ah, você vai você, você, você deixar você conhecer os, os pinguins que eu vou adotar? Pinguim, tu vai criar Pinguim, será que pode, velho? Fica de olho no Ibama aí, hein? Eu, eu tô resgatando tá. eles, eu vou trazer eles de, de avião lá do, do local largado e vou deixar eles com o peixinho. Tá, eu acredito que você vai cuidar bem deles, não vai dar problema não, mano. Não, vai, vai ser pânico. Mas, eu só queria te chamar mesmo para perguntar da picareta e, e para você ver minha cara, meu, mano. Tamo junto. Da hora, velho. É, vê se termina ela, hein, mano. Quer comprar gasolina? Precisa que você tá com uma arma, velho. É uma câmera? Uma câmera, que Caramba, isso? tá bom. Não, eu ainda tem tá. um pouquinho daquele galão. Okay. <laughs> tchau, tchau. <risos> Bom, de qualquer forma, agora que nós falamos com o House, eu tava pensando em formas da gente resolver esse problema que tem na cidade e assim finalmente receber nosso pagamento, porque tudo se resume a duas coisas. Sem pagamento, eu não tenho dinheiro. e Se eu não tenho dinheiro por causa do pagamento, ninguém mais tem. Então ninguém vai nas minhas lojas. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Não é questão de ter dinheiro ou não. Eu posso simplesmente queimar todo esse dinheiro aqui. É só questão de que assim, eu gosto muito da cidade crescendo, das pessoas tendo na minha loja, dentro na loja das pessoas. Para mim, a é coisa mais mais legal do mundo e maneira. Sem falar que a Ana tem coisas para pagar. Assim como a Poc e como o Alfredo aqui. ó Então, se eu conseguir solucionar esse problema, vai ser muito bom para mim e para todo mundo que trabalha ou mora aqui na cidade. E eu tenho certeza que isso parte do banco. O problema é se a gente for para o banco tentar conseguir algum tipo de informação ou para delegacia, o que vai acontecer é simplesmente isso. Estou investigando um roubo e se eu quero contar alguma coisa. Não, não quero contar nada, não. Eu gosto da roupa dele. Ambos os policiais mandam a gente se afastar a gente não consegue entrar na área que tá nossas coisas, e a gente não pode tanto pagar multa, quanto alugar terreno, quanto pagar taxa, e se a gente tentei falar com o Luiz, está trancado, fora essas grades e câmeras excessivas que não tinha antes, e o mais sem sentido é a delegacia, que foi construída do nada, do dia pra noite, e simplesmente ninguém tá trabalhando lá, todos os policiais estão para cá, eles não deixaram nenhum atendente lá, porém, se vocês pararem para perceber, tem uma coisa que sempre esteve no banco e nunca saiu, aquilo ali, vocês estão vendo aquilo ali? E a mesma coisa que eu já tive na minha casa, que para quem não sabe, é isso daqui. Tem as câmeras do banco. Eu posso descobrir o que tá acontecendo se eu conseguir invadir elas. O único problema é que eu não tenho como invadir uma câmera que não é minha. Mas eu tenho uma possível ideia que pode funcionar. Porém, a gente vai ter que sair e falar com o Carlinho antes disso. Então vamos ver se ele tá lá. Carlinho tá numa casa extremamente escura, olhando para cima e pulando acho que ele tá gravando. Zé, sua casa tá muito escura. Ô, gente, deixa na casa aí, velho. O Carlinhos, eu queria falar com você, mas eu tô arrumando sua casa primeiro. Tá muito escuro aqui. Tá muito Não, escuro. Só tá escuro, tá escuro para você, ó. Mas pe pera, enquanto eu tô aqui, que eu não enxergo. <risos> Ô, Carlinhos, eu precisava muito falar com você, cara. O que? Pode falar, meu querido. Eu queria contratar um serviço seu. Opa, mas pera aí, vai, você vai me pagar então? Carlinhos, pago, pago. só tenho uma regra O que ninguém pode saber que você vendeu esse item pra mim. Eita, que que você item, esses Você Não vai roubar o banco não, né? N não, não dá nem pra entrar no banco, então eu nem teria como roubar ele. É uma, uma, uma coisa mais simples, Carlinhos, só que ninguém pode saber. Pode, pode me pedir, meu querido. Tá bom, então é, eu tava dando uma olhada aqui nessas salas e eu vi que você tá mexendo com esse mod de magia, não é? Ah, isso aqui é o Botânia. Então eu queria comprar um Máscara. Ah, você quer uma máscara do Botânia? É, basicamente é isso. Ó, eu tava dando uma olhada aqui. Então, Carlinhos, eu quero essa máscara aqui para mim, porém, ela usa muitos itens do Botânia. E só você sabe mexer com esse mod, então teria como você fazer ela para mim? Mano, pensa em LG, você quer que eu faça agora? Por, por favor, Carlinhos, por favor, então. Então aproveitou e vejo como que é para aprender, né? Tá, então deixa eu só vocês pegar meus negócios do botânia aqui, velho, para poder encher o negocinho, mano. Pera lá. Tá, fechou. Tá, então só. primeiramente, né? Vai ter que transformar o carvão no item aqui, ó. Ela então, né, vem aqui, ó. Faz -se esse negocinho que se chama. Night Marifu. Ó, faz aqui pra você, ó. Eu consigo fazer um? Eita, faz não. aí, faz aí. Deixa eu ver. Como, como que faz? Só dropar aí no, no post de mana. Eita! Agora pega esse item aqui e coloca aqui dentro, ó. Pera aí, deixa eu encher esse negocinho. Ah, não tá enchendo, não tá faltando a minha varinha, peraí. Tu tem até uma varinha mágica, Carlinhos? Tenho, vai. Ô, louco. Aí, LG, agora vai ligar o portal pra fazer a troca, mano. Então, deixa eu configurar aqui. Pera aí, bocinho. pra fazer uma máscara tem que fazer um portal? Qual que é o sentido disso, Carlinhos? Mano, eu não sei. É a máscara que você me pediu, vai. Cara, será que isso é uma máscara mágica? Cara, eu não sei. Mas, peraí, LG, o que você vai fazer com essa máscara, velho? Eu vou usar lá pra, pra esconder quem eu sou. Ah, você vai espionar os outros aí, né? Tem que ter bastante coisa aqui no portal, aqui, ó. Ah, tu, tu vai jogar então. Então, esse negócio aqui dentro do, do portal? Isso aí, né? vai Fazer a troca com os Globens lá dentro do portal. Não seria mais prático você entrar no portal, então? Ah, mano, pior que eu queria entrar nesse portal, mas não tem como, tá ligado? Não, não deixa, Poxa, ó. Poxa, sério? Vou lá, entrar com você, então. Aí. Não vai. Oh, tem alguém, um item aqui, Carlinho. Era pra não ganhar esse aqui? Eu não... Não, acho que não. Eita, Madeira será que, que... sonhos. Eu sou mágico? Aí foi o oh, que da hora, tá, Carlinhos. Eu ganhei esse treco aqui. Não sei que esse aqui não tá. É o um negócio da sua máscara lá. velho. eu ver agora. Ah. Dá para fazer com várias pétalas. Deixa eu ver se eu tenho essa petulanzinha. Ok, para a gente ver. Caraca, é o oh, oh, Carlinhos, posso tirar uma foto desse, desse portal aqui? Pode vou tirar uma foto dele. Então, ó, que da hora e a LG tá pronta. aqui a sua máscara, uh, cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fecha aí. Será que vai, vai ser eu, eu, eu, eu? vou ver aqui. Vamos ver. Pera aí. Deixa, deixa eu tirar meu, meu chapéu de palha. né? Ó, uhum. o uh, tampo minha cara, né? Não, não, não mostra muito bem que sou eu, né? Agora, sei lá, vigiar alguém só mostrando a cara assim ó, acho que ninguém vai saber que é você. É, então eu tenho mais alguns planos, como tipo usar mais coisa assim para tampar que sou eu, tá ligado? Verdade, usar umas armaduras também, aí vai tampar tudo sua skin. Hum, boa ideia, Carlinhos, vou fazer isso aí sim. Bom, é de qualquer forma, quanto que ficou esse trabalho? Ah, pode ser um ferro. Um ferro? Tá, tá bom, Carlinhos, pega aqui então. Ó, Carlinhos, eu vou te pagar um ferro e dois cobrezinho para garantir que você não vai falar para ninguém, fechou? Uhum. Beleza, LG, minha boca agora é um zíper. Boa, boa. T -t tamo junto, Carlinhos. Precisa não tamo aí, tá bom? Falou? Tô junto, tô jogando. Ah, oh, Ô, essas tochas agora na minha casa aqui, ó. Aqui, né? Casa da manhã de fruta. Mó escura essa, essa, esse, esse, esse cogumelo aqui? Ih, tá escuro só pra você, ó. Porque você não, você não é das escuridões. Ué, mas se você é da escuridão, é pra estar escuro pra você. Não, é que eu sou da escuridão, então eu acho que tudo tranquilo aqui, né? Ah, é, faz, tá. faz sentido. Oi, então uma beijão aqui na sua porta aqui, tá? Tchau. É, velho. Sei lá quem botou <risos> esse negócio aqui. <risos> boa sorte. <risos> bom, de qualquer forma, agora que a gente já comprou os itens com o Carlinhos, eu acredito que a gente tenha tudo que a gente precisa. Para fazer o nosso plano Então, primeiro de tudo Vamos tirar a nossa bota de gatinho esconder a nossa mochila Nossa carteira Se bem que a nossa carteira é igual a de todo mundo, né? Dá para utilizar O nosso chapéu de palha vai sumir Tirar a carteira Colocar a máscara E por último O cachecol Como vocês podem ver A nossa mão não está mais aparecendo Significa que a gente está invisível A gente não passa de um cachecol voador E de uma máscara Agora, vamos seguir nosso plano Eu vou lá falar com o um hacker E eu acredito que ele possa ser a solução Pronto, já está de noite a cidade está bem vazia na realidade, como sempre né? atualmente. né? E vamos chegar que estão na, na loja do hacker e vamos falar com ele. Olá, meu caro cliente. Vim atrás de algo legal hoje? Sim, hacker é o seguinte. Aconteceu uma coisa muito estranha na cidade. Acho que você já percebeu, né? Tanto que as vendas de tudo parou e diminuiu. E eu acredito que você possa ter a resposta para tudo. A solução para tudo. Estou gostando dessa conversa, me explique melhor. Acontece que é o seguinte. Eu preciso que você invada umas câmeras para mim. Depende de onde tudo tem seu preço. Tá. Eu preciso que você me forneça imagens da câmera do banco da última noite antes dele ser fechado. Você tem dinheiro? Depende de quanto a gente está falando. Quanto você quer por essas câmeras? 200 Tá, aí. Tá, tô, pega, pega. Ok, vá para casa. Não deixe ninguém te ver e abre seu correio. Agradeço a preferência. Agora vai embora. Uh, tá, tchau. Bom, eu não sei o que ele pode fazer ou não, mas eu vou dar uma volta legal aqui na cidade antes de ir para minha casa para ficar confuso o caminho. Por mais que eu esteja invisível e com a máscara, ele pode estar tá usando isso para tentar descobrir quem eu sou. Se bem que se ele vai colocar no meu correio, teoricamente ele sabe quem eu sou, mesmo que eu seja invisível. Bom, eu vejo isso outro hora, vamos para casa. Tá, já arrumei tudo, despistei qualquer pessoa que possa estar me seguindo. E, bom, se o hacker tem as câmeras do banco, obviamente ele tem como saber que foi o que fiz essa compra mesmo, estando invisível. O importante é outras pessoas descobrir. De qualquer forma, na nossa caixa de correio, temos um papel falando que o Carlinhos bem nederita, que isso é bem útil na realidade, eu vou querer depois. E um monitor de câmera. Como que funciona isso aqui? Tá bom, estamos aqui na câmera, era 8h15 da noite nesse dia. E o que acontece até aqui? Por enquanto, essa câmera tá parada, não tem. Oh, olha ali, tem uma partícula. Tem alguém entrando no banco, tem alguém entrando no banco. Pera, vamos mudar de câmera, vamos mudar de câmera. Calma aí, a porta abriu. Tá, eu acho que tem alguém indo para a sala do Luiz. Pera aí, como eu tenho essa câmera toda? Vamos olhar bonitinho. Tá bom, se passou um tempo até agora, não tem nada nessas fitas de gravação. Já são duas da manhã e literalmente nada está acontecendo. Partícula, olha, tem alguém ali, tem alguém ali. A pessoa tem a senha do cofre. Alguém tem a senha do cofre. Não. Alguém quebrou a bedrock. E a pessoa abriu o cofre do banco. A questão é: quem fez isso? A pessoa tem picareta de diamante, tá? E a picareta de quebrar bedrock. Então o dono da loja de bedrock é quem fez isso. Pelo jeito, esse dinheiro não é o mesmo que tava antes, porque a pessoa quebrou o dinheiro, mas desistiu. Tá, e o que a pessoa vai fazer? tá? Ela tá embora, ela foi embora. Deixa eu voltar para a câmera de saída e vamos ver se acontece alguma coisa. Vai que a pessoa passa com alguma coisa na mão ou revela sua identidade. Qualquer deslize que essa pessoa tomar vai ser a nossa chance de descobrir. Olha, ela tá passando ali pelo tapete. Passou ali, ó, pro tapete agora. E bom, como vocês puderam ver, basicamente alguém entrou infiltrado no banco e entrou no cofre. Isso quer dizer que a pessoa que tem a picareta que quebra Bedrock, é o motivo da cidade ter fechada e essa pessoa roubou tudo. A única questão é se a pessoa só fez isso porque ela abriu uma loja de bedrock para incriminar ela mesma. Ou porque o hacker simplesmente não falou quem fez isso. Bom, de qualquer forma, a gente vai ter que pesquisar mais. Só que alguma coisa está acontecendo e eu vou resolver.